Hey, hey, mata milhão hey, pela madruga com droga no sangue, hey, caçando uma bunda e não confunda. Tu é uma puta, hey, só amo minha mãe, beat nem discuta. Arrogante é. e nobre, um tech um short, hey, tô com a minha crew e a mob. Tô tomando de assalto tô no Mike Stick, metendo hey, fudendo, ludindo o rabbi. Hey. Ela se amarra na marra, eu sei. sei. Hey, hey. Medo da morte, não conto com a sorte, fumando uma erva, tomando uma série ideia na perva, eu na merda, Kid não testa, casar é na certa. Ei, nego acho que nós tá tirando, né, mano? Vai é tomar de assolto essa porra.